Seguirão Glória os que Deus creem, Deus. E em meu nome expulsarão Deus. os demônios, falarão novas Deus. línguas, Sim. pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão, as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos ficar em pé. Glória a Deus! Aleluia! seja o nome do Senhor, fale com ele em oração, Aleluia. Senhor nosso Deus, oh, nosso Deus. Senhor e Salvador Jesus Aleluia. Cristo, estamos tão felizes, ó oh, Pai, o Senhor já tem derramado o Teu Espírito sobre nós, já podemos sentir a Tua presença aqui em nosso meio, ó oh, Pai, ó oh, quem que está acompanhando neste momento através da internet Pudesse sentir a atmosfera que estamos aqui Sentir a tua presença também em seus lares, Senhor Leva essa atmosfera celestial A cada lar que está acompanhando essas bênçãos neste momento Nós estamos rejubilando, Senhor Regozijando, ó Pai Ó oh, Deus bendito como nós temos orado e clamado a Ti por esses cultos à moda antiga, esses cultos à simplicidade, Senhor, mas com a unção do Teu Espírito Santo, que nós abrimos este culto, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamando a Ti o perdão de nossos pecados, o perdão de nossas falhas, Senhor. Aleluia! Então é Glória a Deus, meio, toda a iniquidade, toda em Senhor, que cada alma Cada vida que está aqui nesta noite Possa crer por completo Na tua palavra aleluia. Crer nas promessas que o Senhor tem feito Para nós E possamos estar alvejando E alcançando isto O um batismo com teu Espírito Amém Senhor, aleluia Senhor Jesus aleluia. Cristo. Aleluia. Amém Somente crer, somente crer Tudo é possível Somente crer Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Glória, Glória a Deus. Senhor, Aleluia. Glória a Deus Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alegrei, porque nos deram, vamos à casa do Senhor. Glória. Estamos felizes. Glória, Glória a Deus. Podem -se assentar, sentar. Ó, oh, você que está pela internet aí, nosso boa noite. Deus os abençoe. Vocês não tem Noção da atmosfera Amém. celestial que estamos aqui Amém Aleluia Deus. Oh Deus, Aleluia. a vontade Amém. de ficar só glorificando é, Aleluia Nos emociona, alegra a nossa Aleluia. alma Aleluia. Saber Aleluia. que Deus está aqui neste glória momento Aleluia. Deus está aqui em nosso glória. meio Ele, Ele está glória. presente glória, glória. em nós Aleluia. Isso é tão bom, o Espírito Aleluia. Santo Amém nos faz ter um gostinho de como será morar na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, a Santa Cidade que Deus foi preparar para cada um de nós.